Você não pode simplesmente parar e ficar se importando com cada coisa pequena, de indivíduos tolos. Ser paciente com essas pessoas, que só te fazem perder o seu tempo, no final das contas, não passa de um grande erro. Porque em meio a tantas idiotices que essas pessoas irão te falar, tentando aplicar a realidade da vida delas em você, você acaba por acreditar nisso, e a culpa disso não será delas, será toda sua porque ao invés de estar em companhias mais agradáveis e que buscam progresso, você preferiu estar ao lado de indivíduos de mente pequena. Por isso as amizades e as companhias são tão importantes e definitivas para quem você irá se tornar no futuro. As pessoas exercem influência umas sobre as outras através do que elas estão fazendo e pensando no momento. Por isso, prefiro estar ao lado de pessoas que procuram se desenvolver, porque cada indivíduo agrega no mundo aquilo do qual eles são. Logo, você deve sim se importar com quais serão as pessoas que estarão ao seu lado. Porque se for um indivíduo tolo, digamos, ele irá agregar na sua vida muita das tolices existentes na vida dele, podendo isso até mesmo exercer influência nas suas atitudes. Porque entre compartilhar o seu tempo com pessoas que têm algo de útil a acrescentar à sua vida e pessoas que só estarão existindo nesse mundo, prefira estar ao lado daqueles que se importam em não ficar parado no tempo, que não desejam ter os seus conhecimentos petrificados pela falta de estudo. Vire as costas para as pessoas que não são capazes de acompanhar os passos de um crescimento pessoal. Exclua toda a mediocridade que esses indivíduos trazem consigo na vida. Corte o contato e a relação que possui com indivíduos medíocres, que só reclamam e não tomam as atitudes certas. Porque quando você cortar o contato com esse tipo de gente, você certamente começa a priorizar mais as coisas e as pessoas importantes na sua vida, sendo estas as que realmente fazem sentido de se manterem ao lado. Essas norteiam o seu percurso. Pode reparar na vida de pessoas bem-sucedidas. Essas geralmente não se relacionam com gente pequena, de pensamentos pequenos e de atitudes pequenas. E elas não têm nenhum problema, ou mesmo impedimento, em dispensar essas pessoas que reconhecem não ter nada de importante a falar, ou ainda que vale a pena ser ouvidas. Elas entendem a importância de criar fortes hábitos em suas vidas, para assim direcionar toda a sua atenção no que realmente fazem sentido para elas. E isso faz com que elas consigam estar cada vez mais bem preparadas para lidar e ser consistente com as suas obrigações, assim evitando essas pessoas com seus hábitos de procrastinação. Porque quando se faz algo realmente consistente, você não se pensa duas ou três vezes para ir lá e fazer, certo? Basta que pense uma vez só e execute suas tarefas, e assim como se demonstre estar disposto a ser preciso no que faz. Do mesmo jeito, se demonstre estar interessado em afastar toda distração para tornar isso possível. Afinal, se você ficar perdendo seu tempo e energia com pessoas tolas, chega uma hora do dia que estará completamente esgotado, e com a mente cansada com tais anarquias, e é exatamente nesse momento que chega uma pessoa que realmente merecia sua atenção, e você por já estar saturado, não conseguirá despender a sua presença, que realmente valeria a pena entregar para essa pessoa, deixando de ser capaz, até mesmo de aprender o que ela tem a te ensinar, por ter se esgotado com pessoas e coisas que não valiam a pena de você dar a sua atenção. E é aí que você perde e deixa de aprender coisas que fariam sentido de você entender, porque já não mais terá sua energia ou paciência para focar em um aprendizado importante para você, já que gastou toda a sua atenção e energia com pessoas pequenas, dificilmente tendo atenção e raciocínio para demandarem uma boa ideia, o que é um erro muito grave e que às vezes até fará com que você dispense uma ótima oportunidade por estar exausta em tanto lidar com idiotices alheias. Você deve se preocupar em não deixar isso acontecer, porque você mesmo até já pode saber o que é chegar em casa cansado, não tendo paciência ou força, para cuidar daquele momento em diante das suas coisas, sendo que isso só acontece porque você no decorrer do dia gasta toda a sua paciência com muitas coisas que sugam a sua energia e que são cansativas o suficiente, a ponto de tirar toda a vida que você poderia viver do exato momento que encerra o seu turno. É claro que, às vezes, você é obrigado a viver ao lado de pessoas que não gostaria, mas já parou para pensar também quantas vezes deu atenção para idiotices, quantas vezes gastou seu tempo ouvindo indivíduos chatos falarem coisas sem sentido algum. Por isso, deve entender o quão profundo deve ser a sua intolerância com indivíduos tolos, que nada agregam em sua vida. Ademais, espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma.